Ataque zumbi registrado em estrada deserta. Alguma coisa se escondendo no armário. Jovens tenta trollar um velho sem saber que ele é um psicopata de sangue frio. Vulto filmado em um avião. Amigo oculto é filmado mexendo no cabelo de uma menina. Ataque de poltergás antes de jovem desaparecer e muito mais. Mas antes, já vai deixar o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Margens registradas em 2011, vemos uma dupla de jovens perturbando um novo vizinho. é steamer, steamer? Eles acenderam uma bomba para assustá-lo. Bom, não foi dessa vez, mas ele tentará novamente. Na segunda tentativa, o velho pegou o jovem no flagra e correu atrás dele. Eles não sabem, mas este velho não é um velho qualquer, veja como ele corre. Ele é um dos soldados veteranos que lutou na Guerra dos Seis Dias a favor de Israel em 1967 e há relatos de que ele arrancou os olhos de um prisioneiro paquistanês com as próprias mãos e depois os comeu. E lá foi jovem brincalhão outra vez. Mas dessa vez o velho já estava preparado para recebê-lo com todo amor e carinho. Preocupado com o desficho dessa brincadeira, o que ficou do lado de fora chamou outro amigo para ajudá-lo no resgate, e lá foram eles. Bom, infelizmente nenhum dos três jovens sobreviveram. Nosso planeta esconde segredos que nem mesmo os maiores cientistas conseguiram compreender. Por causa de sua imensidão e tempo de vida, muita coisa ainda é segredo para nós. Pesquisadores, no entanto, desvendam diversos mistérios diariamente, como por exemplo, espécies de animais raras como essa super água viva, assustadora que habita as regiões mais profundas dos oceanos. Imagens registradas em um supermercado atacadista Matheus, curva do 90. Parece que algo aconteceu lá no fundo. Sim, a queda de vários produtos do alto de uma prateleira. Mas o desastre não parou por aí, um prejuízo enorme para a empresa e maior ainda para o funcionário responsável que foi demitido. Um funcionário jovem que tentou segurar uma das prateleiras foi soterrado pelos produtos de limpeza, mas conseguiu sobreviver. Ele apenas quebrou um fêmur, cinco costelas e sofreu um traumatismo craniano irreversível. Se segue um jovem independente financeiramente que mora sozinho e nunca arruma a casa, não arruma a cozinha, não lava a louça e as roupas manda para a mãe lavar, registrou um aglomerado de insetos repugnantes em volta de sua privada, uma visão com a qual ele já está acostumado, por isso reage com tranquilidade. Imagens perturbadoras Parecia que havia algo dentro do armário fazendo barulho, talvez um rato ou algum bicho, mas ao abrir só um pouquinho a porta, viu-se um rosto branco e pálido de uma criança com os olhos arregalados olhando em sua direção. Mas ao abrir a porta por completo, o susto, não havia nada nem ninguém dentro daquele armário. Imagens registradas na Indonésia mostram um jovem se auto-monitorando após ter a impressão de que alguém estava caminhando pelo seu quarto todas as noites. De fato, ele conseguiu evidências de que realmente algo estava acontecendo naquele quarto. 재미, me arrubei De acordo com a fonte, este jovem nunca mais foi encontrado. Bom, seria isso um caso real ou apenas alguém querendo chamar a atenção para conseguir like? No vídeo a seguir, que foi enviado por um inscrito, mostra imagens registradas em uma aeronave tailandesa. Um avião está nos preparativos para receber os passageiros, mas em um determinado momento, um vulto negro foi flagrado indo para trás de um assento, mas ao se aproximar, viu-se que não havia ninguém, o que é muito estranho. Na casa da senhora Tainá coisas aterradoras estavam acontecendo, então ela convidou uma investigadora paranormal para ajudá-la, mas durante a consulta algo sinistro aconteceu. Puxou o cabelo dela com muita força. No vídeo a seguir, um pai levantou de madrugada para ir ao banheiro. Foi quando ele teve uma visão que nunca mais esquecerá. Sua filha estava paralisada no meio da sala. Então, ele retornou ao quarto e pegou o celular para registrar para mostrá-la no dia seguinte. Mas nesta hora ele viu uma mão branca e pálida mexendo no cabelo da filha. Sim. Repare que de onde veio as mãos havia uma boneca que temos uma família se divertindo em uma praia, agora estão indo embora por uma estrada e no meio do caminho um homem caído no meio da pista, eles ainda não sabem, mas estão diante de uma armadilha. para ver se o homem ainda estava vivo, mas chegando lá, descobriu que ele não estava nem vivo nem morto. Seria isso um legítimo ataque de um zumbi? Será que já está em curso o início de um apocalipse zumbi? I'm